Só um pessoal olhar essa máscara já sabe que nós somos agonia, que essa máscara aqui vem acompanhando a gente, vai fazer 40 anos. Ser é um bate-bola é uma cultura, é uma criação nossa aí. O nome já se diz bate-bola. É um pedaço de madeira com uma bexiga de plástico amarrada que a gente bate no chão para fazer som. Eu não podia ver essa máscara aqui, que eu me escondi embaixo da cama e minha mãe como queria acabar com o nosso medo pedia para os bate-bola entrar nos fundos da minha casa aqui, passava um rio. Eu entrava dentro do rio para os bate-bola não chegavam para me agarrar, de tanto medo que eu tinha dessa máscara aqui. Eu não superei o medo. Eu saía de bate-bola ainda com medo de bate-bola. Eu gostava e tinha medo. <risos> Eu acho que a agonia acho que nunca mais acaba, nunca mais acaba. E outra coisa, porque meu nome nunca vai ser esquecido, né? Sempre falou em bate-bola, falou em agonia. Vai lembrar do Zuzu por causa da agonia. Canta o veneno, a tropa da agonia, turma do momento, pula, mula e marechal. Depois o Ribeiro, subimos a em estilo guerrilheiro